E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está me ouvindo, Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 2000! E hoje vai ser na roleta! E o desafio de hoje é zerar sem o Shang! Se cair o Shang na roleta, eu vou botar ele pra strike! Pra quem não sabe, o Shang é meu salva-fichas! E a primeira luta vai ser contra o time da Coreia! Começando pelo Choi. A ideia aqui é jogar com os personagens que eu não estou muito acostumado. Vambora! Opa! Mas é que Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, primeiro já foi. E agora quem? Ah, quem que está de volta em Coffee 15? Como deles? Cadê o Shane, essa Caramba Vai, vai, vai, vai Nossa É isso aí E vamos para a próxima luta Opa, caiu o Shang Botar de Striker e agora o time das garotas Começando por mais Shiranui isso aí! E agora... Yuri! <risos> <Yo>. <risos> Agora, Kazumi. Nem ah. é perigosa. É isso aí E vamos em frente Nossa, caiu outra vez o Shang hein? E agora o trio do Fatal Fury Começando por Terry Round. Toma. E agora, Joe. Esse personagem é difícil de controlar. Oba! E agora, E agora, Blueberry! Agora É isso aí Ufa, essa foi por pouco, hein Vamos lá, caiu o xingo, hein ha. Ah, Shingo que tá de volta em KOF 15 como deve ser. E agora o time do K-Dash! Hoje só, um, só, um, só caiu o personagem comédia na roleta. E agora, Rabo! 紫の Isso aí. E agora o time do Art of Fighting, começando pela King. Cadê o show, Ederica? Agora Takuma! Ha, moleque. E agora, Loba! Vamos lá que esse é difícil, hein? Olá, vamos lá! Nossa, agora só caiu o personagem bom, hein? E agora Kula! Ih, parece que entramos numa fria, não é mesmo? Quase, hein? E, a, e agora... Vamos para o chefe! Ha <laughs> Beleza. Então é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo.